Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, iremos estudar sobre palavras terminadas em -isar com a letra S e -isar com a letra Z. Iremos começar com a leitura de um texto muito interessante sobre uma espécie de animais marinhos. Pontoporia blainvillei é um pequeno cetáceo das águas costeiras do Atlântico Sul. Como a maior incidência de mortalidade da espécie ocorre em redes de pesca, foram efetuados experimentos com alarmes acústicos, cujos resultados se mostram controversos e inviáveis, pelo menos no Rio Grande do Sul, dado o grande tamanho da frota pesqueira. É provável que a estratégia de conservação demande manejo e regulamentação da dinâmica e do esforço pesqueiro. Para isso, recomendam-se as seguintes medidas. Atualizar as estimativas de mortalidade de toninhas, identificar áreas, períodos ou artes de pesca de maior risco de captura e analisar a viabilidade das populações com dados atuais. Este texto que lemos trata de uma espécie de mamíferos que pode também ser chamada de toninhas, ou pelo seu nome científico, assim como vemos no início do texto. Neste texto, daremos ênfase a duas palavras, atualizar e analisar, que são como organizar, realizar. E por meio destas mesmas palavras, iremos entender como duas palavras com sons tão semelhantes são criadas. Portanto, estudaremos as terminações isar com "-s", e isar com z. Vamos começar relembrando o que são terminações. Podemos dizer que as terminações são responsáveis pela criação de novas palavras. E isto ocorre a partir de uma palavra que já existe. E essa palavra sofre alteração de significado por meio de uma terminação. Por exemplo, as palavras amizade e felicidade foram criadas a partir de amigo e feliz. Por isso, podemos dizer que a porção AD dessas palavras, é uma terminação que alterou o significado inicial de amigo e feliz. Outra coisa que também podemos dizer sobre as terminações é que podem ser chamadas de sufixo. Pois bem, pessoal, Tendo em vista o que são sufixos, podemos dizer que palavras com final ISAR com S foram formadas a partir de outras palavras que já existiam e possuíam a letra S em sua escrita. Por exemplo, as palavras ANÁLISE, LISO e PESQUISA. Todas essas palavras possuem a letra S em sua escrita e, por isso, Irão formar as novas palavras analisar, alisar e pesquisar. Portanto, palavras que possuem a terminação isar com s são formadas a partir de outras palavras que já são escritas com a letra s, como vimos nos exemplos. Já palavras com o final isar com a letra z são formadas a partir de outras palavras que já existem, mas não possuem a letra S em sua constituição. Por exemplo, as palavras atual, moderno e valor. Vemos que estas palavras não possuem a letra S em sua escrita, e, por isso, iremos usar a terminação isar com a letra Z. Quando lemos uma palavra e não sabemos com que letra devemos escrever, é muito importante pensar na forma que ela foi derivada. Pois bem, pessoal, na aula de hoje, relembramos sobre as terminações que também podem ser chamadas de sufixos, e vimos que são responsáveis por formar novas palavras a partir de palavras que já existem. E também, Aprendemos sobre dois sufixos que possuem o mesmo som, mas são escritos de formas diferentes. Aprendemos como saber qual deles devemos usar. Pensando no sufixo "-izar", com a letra "-s", ele ocorrerá sempre que a palavra modificada possuir um "-s", em sua escrita, como vimos em análise, que forma analisar. E o sufixo isar com a letra "-z", ocorrerá em todas as outras palavras, ou seja, aquelas que não possuem a letra "-s". Por exemplo, a palavra atual, que se torna a palavra atualizar. É muito importante estudarmos os sufixos, de modo a não cometermos erros em nossas escritas. Nossa aula está chegando ao fim. Não deixe de pesquisar por outras terminações. Bons estudos e até a próxima!